Olá meus amigos e minhas amigas, estou aqui no nordeste do Pernambuco, aqui no sertão do Pernambuco, também no Ceará e outro sertão, a alegria do sertanejo é quando ele vê o tempo assim ó, nublado, chovendo, essa noite deu uma pequena chuva, molhou bem a terra, os milhos estavam murchando, sofrendo, em alguns lugares o feijão já caindo a flor, porque por falta de chuva, a chuva está muito fraquinha esse ano, mas veio uma chuva graças a Deus que eu tive essa oportunidade de ver os milhos e o feijão tudo alegre ó, ventando balançando a folha e também com a folha molhada isso é uma alegria eu quero mostrar para vocês esse tipo de cerca aqui nós temos uns pés de uns pés de, de árvore chamado emburana Imburana é um pé de árvore que ele pega ele pega galha. são poucas as árvores que pegam para galha Aí, ó, os pequenos agricultores, às vezes, quando chove, se ele fizer a plantação na chuva, pouca chuva, não pega. Então ele pega aqui, ó, aqui é uma cerca de arame, ó. Esses matos aqui, gente, não carpe, não. Esses matos aqui é para os animais. Aqui, ó, aqui tem arame de um lado, tem arame do outro. Então ele traz a vaca e a vaca fica pastando aqui, ó. Ele não, ele, só carpe é onde tem a plantação, ó. A plantação é bonitinha, certo? É bonitinha. Esse pé de aqui, ó, já mostrei muito de vídeo, ó, Alguns não resistiram, teve que podar, secou. Mas vamos para cá. Aqui é emburana, gente. É uma madeira muito boa para fazer desempenadeira para pedreiro. Os pedreiros que eu conhecia como garoto, não tinha de plástico para vender. Eles faziam tudo com emburana. Aqui vocês veem que é como, é como se fosse uma, uma estátua que eles tiraram. Até aqui a, a, ele não foi feito o, o, o tratamento que a gente mostrou em um outro vídeo. Então a água penetra aqui. ó apodrece, mas, a, mas depois... A linguagem daqui do, do Nordeste é apodrecer, né? Não sei se a linguagem é outra. Comentem aí, fala para vocês. A gente fala isso aí. A madeira danifica, né? Aqui nós temos uma, uma maior. Dá para ver melhor. Aquele cortou aqui diagonal, mas mesmo assim ela danificou. Mas chega, chega um certo ponto que ela não seca mais. Olha aqui, ó. Que nem lá embaixo. Ó, brotou para lá não seca mais. Então ele faz aqui, ó. Então ele faz isso aqui. todinho aqui, ó. Isso aqui é a cerca-viva do Nordestino. Cerca de Emburana. Olha só, também tem o, o chamado mororó, né? Não sei se é isso aqui não, parece com, com isso aqui, mas não é não. Aqui temos um pé de jirimum, aqui eu tenho um vídeo mostrando, tem cada jirimum bonito. Esse pé de jirimum aqui, ele foi, ele passou de um ano para o outro, só com uma boa E deu uns grandão aqui, ó. olha só aqui, ó. Aqui é tudo em é tudo burana, isso aqui eu não sei qual, que ave que é essa, aqui tem um pezinho aqui de outra, outra coisa. Mas aqui é emburana aqui, ó, todinha aqui, ó, aqui tem uma mais grossa ali, ó, aqui é outra árvore, que não sei se de, de plantio ou que poudou, ó, olha que linda aí, ó Aqui, ó, aqui tem umas estacas mais grossas, ó, de emburana aqui, ó, olha aí, ó, aqui, aqui é, é pinhão, gente Então isso aqui é a cerca aqui, ó, agora eu vou mostrar um pé de emburana adulto, vou ver se eu encontro ali, ó Aqui, ali é o milho que eu mostrei ontem, tava murchando ontem à tarde, você vê que a, a folha a, choveu, mas a folha ainda tá meio encolhida aí, ó Entendeu? Ele não tava tá uma folha muito bonita porque esse lado aqui tava... Se passar uns um, dois dias sem chover, a terra é terra de arenosa, né? Olha Terra de pissarro. É uma terra muito boa, ó. Milho novinho aqui. Mas se passar uns um, um, dois, três dias sem chover, o sol é muito quente e ela vem secar e o milho não vai para frente. Então, okay, aqui nós temos um pé maior, de, uma galha mais grossa aqui, ó, de emburana, aí, ó. Então aqui um pé de capim, ó. Então isso aqui é a riqueza do nosso... Aqui umas varinhas que tá velhinha, tá aí, ó. E, e essas varinhas aqui era dessa cerca. Eles tiraram e porque ele estava muito velho. Aqui deve ter aqui Aqui deve ter uns 30 anos essas varinhas. Isso aqui resiste, isso aqui é o um mameleiro, devido a ser, ser, ser de pé, resiste muito. Olha só, gente, que maravilha ali, ó. Um pé de cajueiro ali, ó. Olha que lindo aí, ó. Maravilha. Lembrando, gente, aqui a as cerca, as a cerca aqui, ó. Antigamente, essa aqui é uma cerca muito antiga já. Ela é feita de pau a pique, de varinha, ó. Essa, ó. Faz de varinha, tem umas que é deitada e tem umas que é em pé. Aqui vamos passar aqui a, a cancela, chama de, aqui chama de cancela. Canta é porteira, canta é, can, é cancela aí ó. A cerquinha aqui. Aqui nós temos um pé de emburana adulto, já foi foi foi plantado aqui a cerca, ó. já cresceu. Ó. Vou ver se eu acho o maior ali ó. Aqui é, é a vaquinha que o, o homem tira para tirar leite ó. Para aqui a cerquinha tá se desmanchando aqui ó. Aqui, gente, aqui nós temos um pé de emburano aqui, ó. Mas tem os maiores. Quando ele é uma árvore grande, que a pessoa tira a madeira, dá pra fazer a desempenadeira. Então, esse aqui, ó, é um pé de emburano. Ele não dá fruto. É uma madeira que não empena. Olha só, ali, ó. Eu vou. Ali, ó, tem um pequeno poço. Que a água vem lá de baixo. Aqui é um pé de mandacaru, gente, olha. Isso aqui, gente, quando, quando ele, o, o sertão tem muita seca, a pessoa vem, tira o pé de mandacaru. E põe, faz um fogo para queimar esses espinho e corta o gado. É aqui como escapa o gado. Quando tem muita seca, é mandar caru. Tem pouco mandar caru, mas aqui, quando tem seca... Aqui ó, aqui não é emburana não, aqui é outro pé de. Aqui não tem emburana grossa. Aqui, ó. Ali é um poço que cavaram. para... Quando chove e enche o poço, ele fica para o verão, para dar água o gado. Aqui foi feito dois coxos, né? Tá antigo, não, não, não tá mais usando. Um para ração, outro, outro para água. Porque depois que foi feito o poço lá, não precisa mais pôr água daqui. Então, gente, aqui, aqui tem, temos um pé de pinhão bem, bem crescido. E é isso aqui, gente. Vamos que vamos aqui, ó. Maravilha. Show de bola, hein? Ali, ó. As casinhas aqui na beira da estrada. Olha. Aí, aí, ó. Aqui tem um ninho de passarinho, ó. Vou ver se ele tá aqui dentro aqui, ó. Os passarinhos... Fazer o um ninho aqui, ó. Vou filmar aqui para ver se ele tá aqui dentro. Aqui, ó. Acho que não tá, não. Deve ser um ninho, um ninho antigo. Ó. Não pode pôr a mão nisso aqui porque às vezes tem cobra. Não, não tem passarinho aqui dentro, não. É um ninho antigo. Então eles faz o um ninho na árvore aqui, ó. Vixe, rapaz, olha só o perigo, minha gente. Olha aí, ó. isso aqui que é o perigo. Tem que ter cuidado, gente. Eu não tinha visto aí, ó. Isso aqui é o um ninho e ali tem um, um enxame de abelha. Deixa eu puxar aqui o zoom. Eu não posso nem fazer isso aqui, gente, porque se ferroar. Eu vou ficar com a, o rosto inchado aí, ó. Olha, ó. olha só, gente, Olha só. Eu não tinha visto gente. Peguei aqui um perigo, tá na mesma garaduninha aqui, ó. Pertinho, ó. Então, com muito cuidado. Andar, na, an, an, andar aqui na roça, você tem que tá estar de, de bota, viu? Bota, calça, modo de cobra, aranha. Um monte de coisa. Então, tem que ter cuidado, viu? Olha que bacana aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui na estrada, a, a máquina vem para... Pra planear a, a estrada Aí fica uma terra aqui do lado e, e, e do outro Ó, ó os passarinhos ó, Os cajaca E aqui ó Se nós olhar ó, os passarinhos voando, as rolinhas olha só, E aqui ó, esse pé de girimum Tá ramucho Aqui é no, em algum lugar chama de abóbora E aqui chamamos de girimum Deixa eu ver se A cerca aqui já caiu ó, E aqui eu vou ver se tem algum girimunzinho Aqui ó Mas não deve ter não mas logo logo vai ter esse chover, ó. as flores aqui ó tem flor que não produzem girimum, essas flores que dá aqui no essas assim elas não produzem giremus é só que dá na planta das gaia olha só aqui ó não tem nenhum giremusi não em outros pés tem mas aqui não tem então aqui ó dá na beira da estrada aqui ó pois então meus amigos e minhas amigas a terra tá molhada que choveu essa noite mas aqui assim choveu um p... fininho não foi grossa se passar um dia dois dois dias sem chover três já começa a, a secar a terra, né? enxugar a terra, e aí as plantações começam a sofrer, porque é uma terra muito arenosa, não é barro. Tem lugares onde é barro, segura um pouco mais. né? Então ficamos por aqui, agora eu vou tomar café, e daqui a pouco eu estou indo lá para o meu outro canal, eu vou fazer uma visita ao tanque de pedra, que a gente fez uma impermeabilização, há um ano e meio atrás, e nós vamos mostrar para os inscritos do canal Zé Maria Lima, como é que está esse tanque. Aí tá no canal, e se vocês quiserem lá ver o tanque de pedra, é só ir no canal Zé Maria Lima. Um forte abraço, até o próximo vídeo, deixa o seu like. Fui, minha gente, agora é só tomar um café e partir para lá, almoçar também mais tarde. Gente, carne de galinha, carne de charque, leite de vaca fresquinho tirado na hora. Uma maravilha, coelhada, gente, maravilha. Eu fui, eu fui na feira de Caruaru, gente, muito artesanato, fiz um vídeo, gente... Não fiz mais vídeo porque a gente que vem de fora não, não conhece a cidade fica um pouco tímido. Mas muita coisa. Tinha vídeo dá para me fazer uns 10 vídeos de, de um dia todinho. Muita coisa. E é porque eu, eu andei rapidinho. Para você andar na feira de Caruaru, gente. Todinho. Você precisa. Se você é de outro estado, tem que vir alugar um hotel e passar uma semana. Senão, você não consegue. Muita coisa bonita, coisa diferente, barata. Fiquei apaixonado por um pote. Para quem não conhece, a gente conhece como pote, uma jarra de barro onde você põe água, uma jarra onde cabe uns 50 litros de água, onde você faz ali, minha avó tinha um quadrado de areia e eu colocava metade do pote dentro e no que molhava esse quadrado de areia a água refrescava. Eu deixava de tomar água de geladeira para tomar a água do pote, muito fresquinho, não é todo pote que esfria. O pote que esfria é aquele que dá que ele um, umedece. O pote que você vê ele sequinho, esse pote não esfria. Mas, gente, mais uma beleza, água de pote, muito gostoso. A gente sempre, na, de, na década de 85 para trás, sócio, a, geladeira, a geladeira do nordestino era pote, jarra, tudo de barro. E eu apaixonei por um, gente, tinha, tinha centenas lá na feira e fica muito difícil para a gente levar para São Paulo. Mas um dia eu vou vir de avião... Vou voltar de ônibus, vou pegar um potes, fazer um caixote, col colocar EPS para proteger e eu vou levar. Talvez eu leve um. É que não vai dar tempo eu vou voltar na feira de novo, porque eu estou indo embora rápido. Mas o spot é muito lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Um abração. fui. Se você tiver a oportunidade, gente, de um dia fazer uma visita em Recife, vem em Caruaru, gente. Caruaru, gente, é fantástico, feira muito legal, de artesanato, é conhecida mundialmente, né? a feira de carvouro, e é verdade, chapéu de couro, tudo artesanato, é gente, só vocês chegando lá, um abração, fui, tchau, deixe seu like, um abração.